dar algumas dicas sobre pequenos negócios que precisam sobreviver ao cenário de crise que foi nos imposto pela covid-19 e hoje eu quero falar um pouquinho sobre empresas de serviço. Tá? O comércio a gente disse, ó, promociona estoque, reorganiza o teu, teu fluxo, tua entrega, mas as empresas de serviço sofreram e estão sofrendo ainda muitas restrições para trabalhar. Então a primeira dica é Reveja o seu processo, se você é cabeleireiro, é do restaurante que está operando só por entrega, começa a rever o teu processo. Às vezes o restaurante, por exemplo, ele não era acostumado a empurrar a bebida na tele, ele vendia a bebida lá no local onde era consumido. Hoje ele tem que repensar, ele tem que colocar a bebida na tele, porque senão ele perde aquela margem que é importante para a sobrevivência do negócio. O salão de beleza, que reduziu um pouco, o fluxo então vai ter que pensar como eu vou fazer? Faz um pacote para fu futuras compras, tá? adianta um pouco o serviço da tua cliente, adianta faz um valor melhor. Sabe, é algumas maneiras de começar a pensar em como empresas de serviços podem sobreviver. Eu sou esses dias uh, na consultoria solidária. Tem um rapaz, ele era eletricista. Ele disse: As pessoas têm pânico que eu entre na casa. Eu sinto isso. Então, o que, que a gente vai fazer? vai ter que dar total segurança, vai de luva, vai de máscara, não fica puxando conversa com a pessoa, por quê? porque o consumidor ele também está passando por isso, por esse momento difícil, ele também está com medo, ele precisa do serviço, tem o dinheiro e, não, e tem medo de receber o serviço, então dá segurança, mostra isso na tua rede social, mostra isso no teu site, mostra lá que você está totalmente preparado para esse serviço. Se vocês não passarem segurança para o consumidor que vai poder fazer, executar o serviço de uma forma sem contaminação, é, é o que precisa acontecer. E tem alguns setores nesse, principalmente nesse, nesse métier de produtos e de serviços voltados principalmente para essa questão da limpeza, da contaminação, que passaram a ser fundamentais e que estão num campo profíco. Esses dias na consultoria, aí na, na nossa consultoria solidária atendi um cara que tem lavagem de carro e que está bombando, ele não sabia nem como lidar com a demanda, ele comprou aquele equipamento de ozônio lá que, que esteriliza, então acho que também pode pensar em oportunidades de, de serviço, oportunidades de, de mercado. Há, muitas pessoas veem a crise, eu sempre brinco, a crise enquanto alguns estão a chorar a, o leite derramado, outros estão a criar a próxima vaca, então comecem a pensar nisso também, a crise ela também traz oportunidades. Então, comece a pensar nesses mercados emergentes, porque às vezes você já, ou você já é uma lavanderia, você já é uh, uma empresa de administração de condomínio e você pode passar a oferecer outros serviços que são, que passaram a ser necessários com a crise. Então, realmente aprimore esse serviço. Se você trabalha com entrega, serviço de entrega, aprimore, a, investe num aplicativo, talvez, a tecnologia tem sido uma grande amiga, porque ela faz rotas, ela economiza, ela faz com que eu otimize os entregadores. Então, comece a pensar... Ser, serviços de uma maneira, de um, le um leque mais aberto que vai, realmente eu acho que vai dar certo e vocês vão poder passar por essa crise e talvez até sair fortalecido com as marcas das empresas fortalecidas e superando aí toda essa dificuldade que tem sido trabalhar nesse novo contexto, tá? Eu acho que adaptação mais do que nunca é a palavra de ordem, espero ter ajudado.